Meu nome é Ketlyn Simões, eu sou aluna do curso técnico meio ambiente aqui do campus Garanhuns e eu fui a ganhadora do prêmio Naito Teodósio na modalidade de redação de ensino médio com a redação Mulheres Negras e Desafios no Mercado de Trabalho no Brasil. A ideia de como surgiu a redação veio de algumas aulas de história que eu tive no segundo ano com a minha professora Janine paulo e a gente debateu muito a questão dos escravos aqui no Brasil e também a questão da mulher negra, como era, era vista naquela época, que sempre estava assim, presente nos trabalhos subalternos de empregada doméstica. Dados do IBGE indicam assim, que mulheres negras, elas normalmente são menos alfabetizadas do que homens negros e também pessoas brancas. Daí isso seria um fator que contribuiria para elas não conseguirem um emprego formal no mercado de trabalho. Então eu analisei assim, que 100 anos após a abolição da escravatura, essas mulheres ainda predominam no trabalho doméstico. Mas aí por outro lado, uma pequena parte dessa população de mulheres negras encontra no empreendedorismo uma porta de saída para se encontrar no mercado de trabalho. Exemplos de empreendedoras, eu citei as empreendedoras que criaram o Clube das Pretas, que é um salão especializado somente em cabelos cacheados e crespos. E também a empreendedora que criou a Feira Preta, que ela reúne diversos artistas negros para mostrarem a arte deles. Você, que é uma pessoa que está trabalhando como técnico em ambiente, que lida com diversas pessoas a todo momento, você debatendo sempre essas questões de gênero, você vai saber sempre como tratar aquela pessoa, sobre o que ela passa, essas coisas assim no geral.